Tô aqui pensando como é que eu vou falar tudo isso para vocês Ai, pedindo inspiração força sempre pedindo que eu já tenho né que vem na intuição pedindo que todos nós já tem olha hoje a gente vai falar dessas sensações de amostras da iluminação que a gente anda tendo Meu né? que raios que é isso né é aquele momento onde você se sente totalmente conectada com a verdadeira beleza do lugar onde você tá onde você se sente extremamente grato por quem você é mas não aquela gratidão conceitual mecânica não é uma gratidão profunda mesmo você falar nossa, que delícia estar tá aqui Estar aqui é a coisa mais preciosa né? E aí está acontecendo com as pessoas que estão despertando De ter essas oscilações né? Você oscila, você sente E cada vez a gente está é, oscilando pra, mais para cima O dura depois quando volta, né? Tom! Dá uma... Tem que rir para não chorar, né, minha gente? Mas bate forte, não bate? Por isso, porque os voos estão sendo muito altos. E aí é a hora do quedão para olhar a engrenagem antiga. Bate toda aquela, todas aquelas dúvidas, aqueles anseios. Será que eu vou desistir? Eu sei, está passando por isso, eu sei. Porque eu passo também, já passei muito mais... E vai diminuindo, porque você vai amaciando e fortalecendo essa verdade que tem dentro de você. Para a gente conseguir fazer isso de uma forma rápida, é manter o estado de alerta. Não de neurose. Alerta. Consciência. Não paranoia. Consciência. Consciência do que você está fazendo. Que nem eu poderia estar tá aqui presa na minha mente com tudo que eu que veio para falar para vocês sendo que eu escolho soltar a mente porque a mente é um pressuposto que me ajuda em alguns pontos. Se eu me prendo a ela, eu fico limitada, então eu uso tudo que sou, então nesse momento eu estou usando e estou prestando atenção no posicionamento das minhas pernas, em como eu estou gesticulando as mãos, que normalmente quando eu estou uh, mais no automático, a mão faz assim, ó. <risos> vem todo mundo Vem toda ancestralidade italiana Aquela coisa, vem tudo Vem o meu holodum, vem tudo Mas quando eu estou consciente Eu não sou o rastro do passado E nem a tendência do que eu vou ser no futuro Eu sou a Marise Hoje né? Um pedaço Dessa personalidade E nem sou ela, na verdade Eu tenho consciência que eu não sou Eu, eu só estou numa carne biológica transmitindo uma mensagem para vocês. Então ó, só de ter falado nas mãos as mãos pararam automaticamente porque você começa a desligar daquela bagagem gigantesca da mente. Então eu quero convidar vocês para isso hoje. Se liberta um pouquinho da sua mente, tanto porque nem ela você é tava no começo de conversa, né Você usa ela, usa outras partes do seu corpo e usa muito mais. Usa quem você é. Então quando você traz a consciência, tudo começa a passar. Você vê que agora, você não tem nenhuma preocupação, você não tem nenhum medo, nada. Porque toda vez que a gente ativa a consciência, nós ativamos a verdade que está na fonte, que somos nós, a luz, que é o que eu estou propondo aqui para vocês, mas quando a gente está com o entulho da mente se perguntando, ai ah, eu tenho que entender para ser, quem disse que qualquer coisa que esteja sendo dita aqui precisa ser entendida para você ser, porque você é, você não precisa ter essa linha de entendimento para ter uma grande virada na sua vida, isso é um, de novo, é a ilusão que a mente conta, hein? porque você é, então se você passa a sentir, você aciona, e você sai da cegueira, porque é como eu falo, o entulho excessivo te cega, olhando só daqui você não vai ver, você pode até ver um pouco, mas você vê através da percepção da quantidade de entulho que você foi enfiando na sua cabeça, mas quando você só percebe os entulhos todos deslocados como um holograma, e você sente você e fala, não quero usar nada hoje, só quero ser o que sou. Dá para acontecer? Dá. Então o seu coração começa a desacelerar, o seu tom muda, o brilho dos seus olhos também. E qualquer tipo de diferença, qualquer tipo de diferença que tenha entre você e outra pessoa, começa a cessar, porque você está aqui e não importa o que você foi ontem não importa o que você vai ser amanhã é só agora que é importante aí você finalmente entende o que é você então começa a praticar isso agora nesse momento e não é uma luta tão grande se libertar de um lugar é só você expandir seu foco para outros lugares ou para lugar nenhum eu sempre recomendo pensa em lugar nenhum, só sinta todo você e aí você começa a perceber seu corpo, começa a perceber o ambiente onde você tá, começa a perceber a paisagem à sua volta, hoje tá um céu tão bonito, não tá? Ou uma florzinha que esteja ao seu lado, ou um sorriso, ou um desenho que depois eu mostro para vocês que eu chorei de rir aqui, minha filha fez um desenho no meu pé e eu não tinha visto, ela desenhou um abacaxi super colorido eu falei, o que, que é isso? eu fui tirar o tênis, que raios que? eu vou terminar esse vídeo mostrando sim, sim coisas que você pode apreciar e sorrir, né? adentrar aquele lugar todo o mecanismo humano, ele foi criado só para proporcionar benefício para nós então você entende a imensa insanidade que nós nos colocamos. Então, abandona o velho, vai abandonando e se dizendo, eu estou aqui. Eu estou aqui. Comigo, deixando a minha mente livre de qualquer coisa, de qualquer dever, de qualquer peso de responsabilidade, livre aqui, e olha que diferente, nesse estado, começa a fazer suas tarefas, mas sem se cobrar, vai em outro tempo, não deixa a sua mente dizer, você tem que, só vai e faça, totalmente consciente, vai mexer no computador, sinta cada dedo teclando, é uma delícia, vocês vão ver que coisa mais divina essa presença que você vai conseguir acessar e quanto mais você for trabalhando mais você vai acessando e mais essa presença vai estar ativa no seu inconsciente no seu subconsciente mas precisa começar a praticar praticar e não já se contar a história eu não estou bem é o texto que as pessoas dizem e já entram em desespero Ou também não acreditam na própria capacidade de sair da situação e correm pedindo Porque acham que outras pessoas são mais capazes que elas Não! Você é toda a força geradora da sua vida Se você sente que não está bem, começa a se dizer o contrário existe uma parte dentro de mim que acredita que eu não estou bem, mas eu escolho estar, porque eu sei que todo o meu organismo está trabalhando para o meu bem-estar 24 horas, eu escolho estar bem, eu escolho estar bem, você precisa interpelar, você precisa conversar, você precisa insistir, insistir, sem parar, porque hoje as pessoas criam mais... Com a mente aprisionada e aí elas se ferem, elas se machucam, elas dizem mecanicamente, mas ninguém diz com o um coração, são pouquíssimos. Começa a prestar atenção. Eu estou dizendo isso porque é um mecanismo, eu estou sentindo de verdade que eu quero dizer isso. Eu estou falando isso porque eu quero mostrar alguma coisa para alguém, ou porque eu realmente não quero mostrar nada para ninguém porque é o que eu verdadeiramente estou sentindo. É um lugar muito mais profundo. E aí você começa a tomar uma consciência que vai afunilando, afunilando, e aí de repente você percebe o jogo. Que é isso que eu tava pensando em como eu ia falar pra vocês. <risos> vamos lá. Eu tive um insight, que eu até contei com uma, algumas pessoas que eu atendi agora, lindas, que eu amo de paixão. Meu insight foi o seguinte. Eu fui pra uma câmara. Insight, eu fui mesmo. Né? Minha consciência viajou, foi. E, e aí tinham vários seres. Então, vamos olhar aqui. Vou molhar o bico Aí essas consciências lindas Diferentes, várias formas, aliás Num outro vídeo, falar das raças Que eu tive contato, os nomes e Tentar buscar algumas fotos aqui parecidas Ai, se eu soubesse desenhar Mas tem gente que faz bons desenhos Que já viram ah, Só pra ver que é real, né? Pra ver se ativa algumas coisas nas memórias nossas Aí, porque a gente também já Já passou e é Essas pessoas, né? Em outra dimensão Aí eles falaram Marise, veja o teu corpo. E aí quando eu olhei, eu vi o meu corpo astral, né? E eu via todas as, eh, todas as partes que estão sendo ainda reconstituídas, trabalhadas, feridas, eh, chips, implantes, tudo isso é verdade, né? É, aí eu olhei e falei, nossa, tô zoada, meu, tem coisa pra dar dela. Aí eles riram, falaram, é, então, a gente tá mostrando pra você o trabalho que, vai, que está sendo feito na Terra. Né? O trabalho kármico nada mais é do que pegar estes registros que criam essas feridas nos corpos, que a gente mantém esses registros, né? São, é, são momentos que a gente deixa gravado como eterno, como gatilhos. E aí a gente entra no, nesse sistema holográfico, é um esquema, né? esquema de aprendizado. Quando a gente adentra aqui, a, a nossa mente, ela tende ao esquecimento, eles trabalham muito. Algumas almas um pouquinho mais adiantadas ou com alguma missão específica têm algumas lembranças, mas o sentir sempre traz muita coisa pra gente, tá? A grande questão é que quando a gente adentra, e essas chagas, essas feridas, esses momentos, essas... Essas coisinhas que a gente guarda, é, elas viram frequências e aí emite frequências. Essas frequências ah, criam a realidade, né? essas frequências vibracionais criam a realidade, trazendo como espelho aquilo que você tem dentro, bem na sua frente, seja momentos. É, e pessoas com a personalidade que ressoa com as suas profundezas, né? então essas suas chagas, esses momentos, nada mais são do que propulsores de realidade nesse holograma de aprendizado, atraindo essas energias que são suas mesmo, é tudo seu para que você veja a si mesmo, para que você pare de se machucar, de se separar de si, para que você comece a se perdoar, é, para que você comece a se unificar. Aí você fala, peraí, você está falando que nós estamos num esquema de aprendizado, onde toda essa energia que a gente está vendo aqui é um perfeito holograma, onde é, todas as pessoas que eu estou enxergando, são partes de mim mesmo se manifestando através da minha criação? Sim. Então não tem outro? Não. Oi? Tom? Deu uma bugada. Eu sei, eu fiquei horas. Porque racionalmente não dá para entender isso. O ego, ele quer sustentar o eu individual. Mas esse eu individual, quando ele se vê separado, ele se machuca muito. Porque ele acredita que é só ele, que a vida é só dele, que é o outro que machuca, é o outro que faz não sei o quê. E, e é uma tremenda mentira. Mas conforme o passo, você vai despertando, você se vê no outro, você entende o outro, porque o outro é você também. O outro é você num outro tempo, numa outra encarnação, num outro movimento, ou até o seu futuro. Né? Ou até instantes atrás, ou instantes à frente. Esse é o jogo. Eu não estou falando porque é, eu só li num livro. Porque mesmo quando eu li, eu não entendia bulhufas. Falava, cara, isso aqui ainda... Eu tinha umas resistências. Não, não estou entendendo. Mas depois eu passei a entender. Porque eu verdadeiramente vejo as pessoas em mim. Vejo. E, e quando a minha mente egóica ainda quer separar, eu vou e faço uma dinâmica que eu falei numa live com a Keurin, né? Quando tá difícil de eu ver essa personalidade em mim, eu vou lá e pego aquela pessoa que eu tô com dificuldade em, em unir a mim e faço ela passar em todo o meu corpo, assim, como se, eu tivesse, como se ela estivesse entrando em mim. Eu faço a gente ser uma só e fica um tempo ali. Ai, aí eu estouro de amor. Eu estouro de amor, porque aí eu me vejo. Ai, me achei. Estava separada. Então é, a, é se dizer essa verdade, eu sou o outro. Mas caramba, Marise, como assim? Então são várias manifestações de quem nós somos em tudo quanto é lugar não só as formas humanas, formas da natureza, formas de toda essa vegetação, formas de todo o minério, todas, todas as formas, tudo, qualquer coisa. Sim. Tudo é a fonte criadora se manifestando é um jogo é uma brincadeira mas por que tudo isso? porque a gente precisava a gente precisava experienciar, criar, brincar juntos essa é a graça de ser um Deus você acha que Deus brinca sozinho? então a grande sacada e o jogo da vida é essa união nesse amor, onde não tem sofrimento, não tem, se tem ainda é porque nós estamos no processo de desapego, de soltura, então assim, aproveitem este grande momento que a Terra está passando, porque gente, a transição está fortíssima, eu estou vendo cada vez mais o véu que separa a nossa dimensão da, das outras, assim, que, que eu vejo as cidades assim, sabe, do nada, eu vejo a, a, a quinta dimensão e eu, ai gente, vem pra cá, e eles dão risada, vai, vamos, vamos porque tá aqui, ó, tá fininho, eles vêm de uma forma por isso que as comunicações se intensificaram eles estão preparando as pessoas, né, que já no fundo sabem que tem vida é, em outros lugares, tanto que nós somos extraterrenos também mas, enfim, é, é devagarinho, trabalhando com muito carinho, com muito amor, para ter a, a, a grande aparição, porque vai acontecer. Né? Então, assim, comecem a aceitar essa verdade que a gente não é daqui, que a gente está num jogo de aprendizado. Foi necessário, tá? foi muito necessário para a gente mostrar que uh, estamos dominando esse velho padrão e aceitando a nova consciência então quanto mais você praticar a iluminação que é o estado de consciência alerta só você vai estar com Deus ativo dentro de você que é o que eu tô fazendo agora e que é o que cada um consegue fazer aqui todo mundo você pode tudo por isso que sua vida está assim se você começar a prestar atenção nas coisas que te fazem bem, a sua vida vai mudar em instantes, porque é assim que funciona. De novo, eu, nem que eu repita em todos os vídeos, você é um Deus. Com grandes responsabilidades, leves, coloridas e maravilhosas. Estado de consciência alerta, não precisa correr, mas não precisa parar, movimenta, não precisa mostrar nada para ninguém, lembra que é um jogo divino, só lembra disso, ai se divirta, brinca, e eu vou terminar mostrando o desenho da Alice, ai não, peraí, peraí. ai meu Deus, tô com a canela ressecada, olha isso! Ela faz pintura de Picasso. Não aguento ela. Um beijo!